No vídeo passado, eu estava falando sobre a lipo de papada. Mas agora eu quero falar para você a respeito da lipoaspirativa, da lipocirúrgica da papada. Para que isso serve? Qual é a diferença de uma para a outra? Muitas vezes nós temos pacientes que têm uma grande quantidade de gordura aqui. E o uso da enzima iria fazer várias sessões e não ia dar um resultado muito bom. Então nós podemos fazer a lipoaspirativa, a lipocirúrgica. Não existe tanto um pós-operatório muito doído, muito demorado, mas o resultado é fantástico. E o melhor de tudo isso é, como eu sempre digo, beleza aliada à saúde e a sua autoestima lá em cima porque você vai ficar à vontade para sorrir e ser feliz! Vamos viver bem? Vamos nos cuidar?